Vinheta de abertura TV Minicom. Apresentadora. Você sabia que Andrea tem como Xavier. ficar de olho na sua operadora de telefonia e verificar a velocidade da internet que você contrata? Aplicativos de celular e até uma estrutura montada pela Anatel dão ao consumidor mais poder para fiscalizar os serviços de telecomunicações. Acompanhe na reportagem de Renata Maia. 15 monitores formam um telão com informações do país inteiro, de norte a sul. Aqui, a Anatel monitora a qualidade e as possíveis interrupções do sistema de telefonia. Faz gráficos, relatórios e cobra das empresas melhorias no sistema de telecom. Com os dados de interrupção e com os dados de qualidade, a gente faz um plano de melhoria com a e elas comparecem em reuniões periódicas, mensais, bimestrais ou trimestrais, onde, é feita, onde a Anatel demanda um plano de ação, um plano de melhorias, para que esses municípios saiam dessa lista de criticidade. As informações do centro de monitoramento não ficam restritas aos técnicos da agência. Chegam até o celular do consumidor. Basta baixar o aplicativo Anatel Serviço Móvel, que você vai encontrar dados das empresas de telefonia por município. Tem até um ranking com as melhores companhias. E é bom mesmo ficar atento à internet que você contrata. É que agora os percentuais de velocidade que as empresas têm que entregar aos consumidores estão mais altos. Por mês, a velocidade média não pode ficar abaixo de 80% do contratado. Já a velocidade instantânea tem que ser de no mínimo 40%. Isso significa que, para uma internet de 10 megabits por segundo, no mês inteiro, você tem que receber, em média, 8 megabits por segundo. E, na hora de navegar, não se pode ter menos de 4 megabits por segundo. Para checar a velocidade, é preciso ir até o site brasilbandalarga.com.br. O teste é feito na hora. Mas no caso do consumidor do minicom, constatar algum Marcelo problema, Ferreira. se ele achar que ele não está é, recebendo... né? a velocidade é, da forma né, como ele é, contratou junto à operadora, e primeiro ele deve buscar a operadora, né, fazer uma reclamação junto à operadora e posteriormente pode também é, fazer uma, uma reclamação junto à Anatel, né, para que a Anatel possa então apurar né, e verificar se está havendo algum descumprimento do regulamento e das metas de qualidade. Para saber mais sobre os direitos do cliente das operadoras de telecomunicações, vá até o site www.anatel.gov.br/consumidor. Vinheta de Encerramento TV Minicon.